Ô, Max Enzo, tudo bem? Então, galera, é seguinte, acabei de contratar e aí tô meio chateado. Como você diria chateado? Eu não sei por que te contratei. Você sabe, você é da geração TikTok, tem um pouco de preconceito com isso. Eu acho que você não tá entendendo nada do que a gente tá querendo falar, tá certo? Eu quero que você diga que pro pessoal aí que tá estudando pra concurso, que nós temos concurso de psicologia, tem concurso aberto. Perfeito? Tô vendo aqui sua proposta, tô meio decepcionado. Eu sei, eu sei. É, eu não vou fazer nenhuma dancinha com musiquinha da modinha pra, pra entender o povo. Max, eu tenho amor próprio. O que, que é amor próprio? Não é aplicativo não, Maxwell. Para com isso. Tem muito concurso aberto que vai abrir. Eu quero que você fale só disso. Cara, não tem dificuldade em pensar nessa... Como assim, cringe? Cringe o quê, Maxwell? Eu não sei o que, que é cringe. É aplicativo que você usa pra pegar o povo aí? É, tua geração não tá entendendo o que a nossa geração quer. Eu não quero passar essa vergonha aqui, não. Para, para com isso. Orçamento? Pra propaganda? Não. Ah, não. Maxwell, você tá no Brasil, né? Seja criativo, por favor. Eu quero que você fale pro povo. Que tem concurso. É só isso, meu amigo. Qual que é o problema? Amor próprio, lembra? Amor próprio. A metralhadora de geão